Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba HGTRD, e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 truques e dicas pra você usar nos stories do seu Instagram. Eu adoro usar e assistir os stories. De vez em quando, durante o dia, eu tô lá assistindo e fofocando os stories dos outros. E eu acho muito bonito e muito legal quem personaliza os stories deixa tudo bonitinho, tudo organizadinho e fofinho. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Vou te falar como usar textos especiais, usar textos coloridos com sombras que não estão disponíveis nos stories normais. Vou te ensinar a fazer colagens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 Antes de mais nada, já me segue no Instagram, em abobagaja.trd porque eu já vou te dar essas super dicas aqui, então nada mais justo do que a gente já se conhecer por lá também. A primeira dica é de como fazer textos em arco-íris no Instagram. Vou começar aqui tirando uma selfie como exemplo pra vocês. Vou digitar aqui um texto qualquer, tô sem criatividade, então eu vou digitar o link do meu site www.gajrd.com E o que você precisa fazer? Você vai selecionar o texto inteiro e você vai selecionar aqui a cor roxa E você também vai segurar no seletor de texto, você vai arrastar os dois ao mesmo tempo até chegar aqui no cantinho azul Clique em concluir e pronto, você já tem um texto todo arco-íris para você usar nos seus stories Vou usar um outro exemplo aqui com o meu nome, Gabriel Jordan. Vou clicar em selecionar tudo e vamos começar do mesmo jeitinho seleciona na cor roxa e arrasta os dois ao mesmo tempo até o azul no começo pode ser um pouquinho complicado mas logo você pega o jeito e fica muito bonitinho, todo mundo sempre me pergunta como é que eu faço isso quando eu posto nos meus stories, então tá aqui a dica pra vocês a próxima dica é de como fazer uma colagem nos stories, vou começar aqui que a minha câmera tá aberta, vou tirar uma foto aqui encostada na mesa pra ficar com fundo preto, eu gosto sempre de fazer com fundo preto porque eu acho que completa muito a minha estética que é tudo preto, branco e cinza, mas você pode tirar uma outra foto qualquer e o truque pra fazer as colagens sem nenhum aplicativo é eu vou vir no meu rolo da câmera e eu vou selecionar as fotos que eu quero fazer a colagem primeiro eu vou escolher essa foto aqui, e tá vendo essa caixinha no canto esquerdo com uma seta? vou clicar nela vou clicar em copiar e já vou voltar lá pro instagram e quando eu chegar lá vai aparecer esse sticker aqui no cantinho, adicionar a figurinha lembrando que você pode fazer isso com quantas fotos você quiser, vou fazer aqui com outra pra vocês verem, literalmente é ilimitado, vai aparecer sempre, ops, eu colei a mesma foto Duas vezes, peraí, clique em copiar e quando você voltar, já vai aparecer aqui. Olha, e você pode ir movendo e usar quantas fotos você quiser eu vou selecionar só mais uma porque é só pra mostrar mesmo aqui pra vocês usei três aqui de exemplo e isso fica muito massa pra você usar nos seus stories e quando você estiver pronto basta clicar em publicar que isso já vai direto pros seus stories pra o terceiro truque eu vou te ensinar como fazer um boomerang um pouco diferente a gente já sabe daqueles boomerang tradicionais no instagram que tem lá naquela barrinha de seleção mas eu vou te dar um truque pra fazer ele você vai abrir a câmera regular do seu celular e você vai tirar uma foto mas antes disso você vai se atentar pra ativar para alguma função especial da sua câmera. Não sei se você sabe, tem muita gente que nem sabe para que isso aqui serve. Clica nessa bolinha que tem um corte assim no meio, que são as Live Photos. Essas Live Photos salvam uma animação na sua foto que você pode reproduzir na sua galeria e tal. Mas o truque é o seguinte, tirando essa foto alguns segundos antes, por exemplo, eu vou fazer uma careta e depois fazer uma carinha bonitinha para tirar uma foto. Com a sua selfie live tirada, o que você vai fazer é voltar lá no aplicativo do Instagram e simplesmente selecionar a sua live photo. Por exemplo, eu tirei essa foto aqui e eu vou pressionar nela, que ela vai virar um boomerang, tá vendo aí? Olha, fazendo a careta e fazendo uma carinha com um sorriso depois. E daí você já pode fazer o que você quiser. Você pode redimensionar, você pode colocar stickers, vai funcionar como um boomerang normal. Só que um boomerang que você fez com a câmera do seu celular e que fica levemente diferente, com um movimento mais natural do que o próprio boomerang do Instagram. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é bem simples, na verdade, mas eu vou fazer tipo como se fosse uma borracha mágica, não sei que nome dá pra esse efeito. Vou vir aqui nos meus stories, vou tirar foto, sei lá, de qualquer coisa, por exemplo, dessa paletinha aqui, que é bem colorida, acho que vai ser legal de exemplificar. Tendo tirado a foto da paleta, o que eu vou fazer é vir no ícone de pincel, Vou selecionar uma cor, por exemplo, azul, que eu acho que vai ficar bem legal. E depois eu vou vir na borrachinha, que é o último ícone lá de cima. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho do ponteiro. E daí você já pode fazer o seu desenho. Você pode, sei lá, escrever uma mensagem, fazer um coração. Não um coração tão feio quanto esse aqui que eu fiz. Mas fica ao seu dispor, sabe? Você que decide como é que você vai fazer. Você pode fazer várias mensagens, vários desenhos. E é isso aí. Com preto também fica muito legal. Inclusive é o que eu mais uso. A próxima dica é um texto especial com sombra. Vou selecionar uma foto aqui da minha galeria, como por exemplo essa. Vou redimensionar aqui só pra mostrar pra vocês. E vou escrever, sei lá, qualquer coisa, como por exemplo, vídeo novo. Vou mudar aqui a fonte, eu sempre uso essa fonte forte aqui. Vou posicionar aqui no cantinho, que eu acho que é onde fica mais legal, que tem mais destaque. E vou selecionar qualquer cor, eu gosto muito de azul. E o que que eu vou fazer? Vou escrever novamente a mesma coisa, inclusive você pode copiar e colar, mas... Pra mim, tanto faz. Você vai deixar do mesmo tamanho do texto anterior, mas você vai posicionar ele um pouquinho descentralizado do anterior. Assim, vai aparecer um pouquinho da borda do texto azul, ou de qualquer outra cor que você tenha escolhido, e vai parecer que o texto tá sombreado, tá vendo? Esse efeito é muito legal, muita gente usa, e muita gente também que não usa e quer fazer fica confusa, porque não tem disponível, mas literalmente, você faz com suas próprias mãos. Agora eu vou te ensinar um truque de blogueira, eu tô aqui já no meu perfil, inclusive vai lá no Instagram me seguir, arroba tem muito conteúdo, Vamos supor que eu queira notificar os meus seguidores que tem um post novo no meu Instagram. Por exemplo, eu postei esse videozinho de make aqui hoje, né? E vamos supor que eu queira dizer nos meus Stories que tem post novo. O que eu vou fazer é tirar um print da tela. E vindo nos meus Stories, já abri o print. Vou selecionar com um pincel lá, uma cor tipo um rosinha. E vou mudar pra função marca texto, que é o segundo ícone lá em cima. Vou pintar a tela inteira. Pra pintar a tela inteira, basta clicar e segurar. E no quarto ícone, que é o da borrachinha, eu vou apagar um círculo. Aqui em volta do post. Não precisa ser um círculo perfeito, sabe? Mas só precisa aparecer com um círculo. E aqui você clica pra digitar um texto, mas você vem nos seus emojis. E na aba de símbolos você seleciona esse emoji aqui, que é esse círculo vermelho, e posiciona ele em volta do corte que você fez. Pra dar acabamento ao recorte que você fez, sabe? E aí você pode escrever, tipo, post novo. Na fonte que você quiser, na cor que você quiser também. Eu gosto de fazer combinando assim, olha. E eu já uso até o truque anterior. Eu escrevo de novo e coloco o texto branco em cima. E é isso aí, gente! Você pode personalizar os seus Stories do seu jeito, com a sua cara, que ninguém vai fazer do mesmo jeito, quer dizer, só quem assistiu esse vídeo, né? Então já compartilha com quem você quer que faça desse jeito também. Agora eu vou te ensinar como repostar a publicação dos outros nos Stories. Por exemplo, vamos supor que alguma página me repostou e eu queira agradecer nos meus Stories, eu venho aqui nessa setinha e clico em adicionar publicação ao seu story. E basicamente eu já tô repostando quem me postou e eu posso escrever o que eu quiser, sabe? Nossa, digitei tudo errado. Obrigado pelo repost. Colocar um emojizinho, sabe? posso pintar também o fundo da cor que eu quiser, eu gosto sempre de usar esses tonzinhos de rosa bebê, e depois disso aqui é só concluir e publicar, todo mundo que clicar aqui vai cair lá no post da pessoa ou seja, você já tá repostando, que é como eu gosto de anunciar os meus novos posts no Instagram, esse truque que eu vou te ensinar agora é muito bom, principalmente se você produz conteúdo pro IDTV no Instagram, eu já postei um IDTV lá, que é esse vídeo aqui, como lavar pincéis de maquiagem, muito fácil esse truque é bom até pra arrecadar mais visualizações esse meu vídeo aqui, por exemplo, tem mil visualizações, mas fazendo esse truque você pode aumentar esse número, por exemplo eu vou gravar um story como se eu tivesse acabado de publicar o meu TV e quisesse chamar a galera pra ir lá assistir Oi, gente, tudo bom? Eu acabei de postar um EdTV novo ensinando a como lavar pincéis de um jeito muito fácil. Então, se você quiser conferir, basta arrastar pra cima que você cai direto lá no vídeo. Espero que vocês gostem. E o que você vai fazer é clicar nesse ícone de link, que é o terceiro ícone que aparece. Esse ícone só aparece em três ocasiões. Se você for uma página comercial e tiver mais de 10 mil seguidores, você ganha um arrasto Pra Cima pra qualquer link da web. Dois se você já publicou algum conteúdo no TV, que é o que eu vou te ensinar aqui como linkar ou três, se você tem conteúdo de marca no caso eu tenho as duas últimas opções inclusive eu posso até gravar um outro vídeo falando sobre essa função especial que só algumas contas do Instagram ganham mas voltando à dica, você clica aqui, olha adicionar link de deslizar pra cima e clique em vídeo do TV. você pode clicar em concluir e você vê, olha aqui chamada para ação adicionada já tá aparecendo ali então significa que quem vê os seus stories basta que arraste pra cima pra que caia no seu vídeo do TV. o próximo truque que eu vou te ensinar é como aplicar uma lente nos seus stories depois que a foto foi tirada a foto ou o vídeo, no caso vocês sabem por esse iconezinho aqui na lateral que tem como você usar várias lentes do Instagram ou até de outros criadores também agora e essas lentes são muito engraçadas mas eu vou te ensinar como usar depois que a foto foi tirada. Vou tirar uma foto aqui como exemplo. E eu não sei se muita gente já percebeu. Na verdade, isso é um truque bem fácil que o Instagram te deixa na cara. Mas muita gente não sabe. Se você olhar bem lá em cima, o segundo ícone que aparece é o mesmo ícone de lente. Então, ao clicar ali, tem várias lentes que você pode usar mesmo a foto tendo sido tirada depois como eu falei, é um truque meio bobinho, mas muita gente não sabe e eu gosto muito de usar principalmente esse aqui agora uma coisa que vale ser ressaltada é que os únicos filtros que ficam liberados para você usar depois que a foto foi tirada são os do próprio Instagram você não pode usar o de outros criadores ainda mas já é uma ajuda e por último, o que eu sei que é o que vocês ficaram mais curiosos para ver é como ver o número de likes depois que o Instagram decretou o fim dos likes no Instagram eu tô aqui no meu feed do Instagram e tem por exemplo essa foto aqui da Tainara lindíssima você vê aqui que no meu Instagram só aparece Lia Clark Oficial e outras pessoas curtiram, mas você não tem como saber até porque é uma falta do que fazer você contar o número de curtidas das outras pessoas essa dica aqui é mais pra quem cria conteúdo na internet e principalmente pra quem é criador de conteúdo pequeno assim como eu que tem que lidar com outras marcas que às vezes também são pequenas e não tem conteúdo de marca na conta delas mas o truque mesmo é você vir no seu navegador no caso, no Safari, eu já abri aqui e olha, o primeiro post é o da Tainara e aqui você consegue conferir que 157.554 pessoas curtiram o post dela e essa função é bem legal se você cria conteúdo, como eu já falei às vezes a gente tem que lidar com marcas pequenas que não tem a função de conteúdo de marca ativa na conta delas ainda e a gente não tem como mostrar as nossas estatísticas para o cliente então essa é uma ferramenta muito boa para quem cria conteúdo e para quem quer conversar com o cliente de uma forma mais clara e transparente e é isso gente, essas foram as dicas do vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado Se você se gostou, já deixa o seu like aí embaixo, que isso ajuda muito no desempenho do vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo e clica no sininho de notificações para receber meu conteúdo em primeira mão, comenta aí embaixo se você já é um expert, se você já sabia de todos esses truques que eu te ensinei, ou comenta também se você aprendeu novos, se você vai mostrar para os seus amigos. E óbvio que como o vídeo é sobre Instagram, você tem que me seguir no Instagram, é em arroba Lá eu publico vários conteúdos de maquiagem, de beleza e às vezes de moda também. Lá tem muitos vídeos de make curtinhos para vocês aprenderem várias coisas novas, então vai lá conferir é em arroba.hjtrd compartilhe esse vídeo com outras pessoas para todo mundo ficar ligado nos stories e postar stories mais legais e mais bonitos e eu acredito que com tudo isso dito nós já estejamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje, see you.